Um argumento que eu costumo receber e recebi principalmente naquele vídeo é, Polícia Investiga Vlogueiro é aquele famoso argumento, ah, eles estão fazendo apenas o seu trabalho, ou seja, a pessoa justifica qualquer atitude né, de qualquer pessoa com esse argumento, eles estão realizando apenas o seu trabalho. eu vou explicar nesse vídeo porque isso aí é inaceitável e você nunca deve usar tal argumento. Para começar, eu vou citar aqui um experimento chamado experimento de Milgram, do psicólogo Stanley Milgram. Foi um psicólogo americano, já morreu. E ele fez um experimento controverso, onde ele convocava voluntários, né? Então, ele ordenava em dupla e um deles seria o professor e outro aluno. O professor teria que citar várias palavras para o aluno memorizar. E toda vez que o aluno errava, né, ou se esquecia, errava o processo de memorização, o voluntário que estava fazendo o papel de professor aplicava um choque com punição. E tinha um outro, digamos assim, um, um monitor, que seria a figura da autoridade ali, que simplesmente estimulava o, o voluntário que estava fazendo o papel de professor a continuar a, segundo as regras estabelecidas no experimento. Conclusão, né? resultado do experimento, 65% das pessoas continuou aplicando choque e aumentando a voltagem até a voltagem letal de 450 volts. Pois bem, é claro que o, o outro que estava fazendo o papel de aluno não estava levando choque, na verdade o voluntário ali era enganado e achava achar que ele estava levando choque. Né? E no experimento dá para ver claramente que eles colocam vozes que a pessoa estaria presa ali, supostamente, numa cadeira elétrica, e, e mesmo assim a pessoa continuava aplicando choque. Então é interessante, porque Qual a conclusão que a gente chega disso? A conclusão é a seguinte, que quando você coloca uma pessoa a, num, numa posição de obediência, né, comandada por uma figura da autoridade, ou que seja, ela simplesmente elimina toda e qualquer responsabilidade sobre seus atos. Então, ela é capaz de fazer as piores atrocidades possíveis. É? Por quê? Se algo der errado, se alguém morrer ou qualquer coisa acontecer, a responsabilidade vai ser sempre do outro. Ou seja, da autoridade. Ela apenas está cumprindo a sua função, como vocês dizem aí. Não é? Por isso, esse é um argumento péssimo. Ah, no vídeo, eu, falei, eu, eu também lembrei, os soldados nazistas também cumpriam apenas a sua função. Você botar um monte de judeus lá na, na câmara de gás ou onde for e matar, você está cumprindo a função, Eu sempre cito aquele vídeo cadeia de obediência porque ele mostra exatamente isso, que nos campos de concentração quem administrava aquilo não era quem desobedecia as regras, mas quem obedecia. Então, o perigo está naquelas pessoas obedientes. Aquelas pessoas que não têm critério, elas simplesmente se encaixam em uma posição de subserviência, de obediência, em um cargo, né, para receber alguma recompensa, algum salário, alguma coisa, estão dispostas a fazer qualquer coisa. Ah, esse experimento aí nem era necessário, porque você vê na realidade que as pessoas estão dispostas a obedecer. Né? O tempo todo você vê gente cometendo as piores atrocidades, inclusive até matando pessoas, simplesmente porque elas estão cumprindo a sua função. Né? Então, de novo, em relação àquele vídeo, Cadê de obediência, a conclusão dele é perfeita, porque ele fala que o problema não é quem comanda, mas quem obedece. Né? Então, as pessoas que obedecem são um problema, porque se ninguém obedecesse, é, é, comandos autoritários e agressivos em relação a pessoas pacíficas Então, né, esses psicopatas que comandam o mundo é, Esses lunáticos que a gente vê por aí Não teriam a menor chance É basicamente isso Então, é muito complicado você pensar que faz parte de, de uma espécie Que tem esse problema né? Eu vou chamar de problema porque É, é um verdadeiro cenário de terror e aí você cria essa estrutura chamada Estado, né? onde vão entrar os piores psicopatas que você possa imaginar e vai ter uma horda de, de, de gente submissa, né? gente que está apenas cumprindo a sua função, funcionários públicos, polícia, juiz, e o que for, e achando que está... E pior, né? Pior quando o sujeito está achando que está fazendo algum bem, né? quando ele acredita naquele discurso, da democracia, ou naquele discurso do Estado. Né? Então, é nisso, é nisso que a gente vai chegar. Ah, é, pessoas pacíficas vão ser agredidas e ainda vai ter um, uma cambada de inúteis, né? idiotas úteis, que vão justificar com esse argumentinho horrível de que ele está apenas cumprindo a sua função. Né? Usando esse argumento, você justifica qualquer coisa que você possa imaginar. Então... A gente vai continuar. A gente já viu muito e vai continuar vendo uh, os piores tipos de violência todos os dias. Né? E com apoio de, de pessoas justificando, né? E isso é terrível. Então, eu só peço o seguinte: não usem mais esse argumento, porque esse argumento é furado. O que você tá tá defendendo é algo que pode desencadear uma violência extrema e uma hora vai atingir você também. Né? E quando atingir você Alguém também vai falar, ele só está cumprindo a sua função. Né? O, se alguém te agredir, se um policial te agredir, se um juiz te agredir, qualquer pessoa te agredir, alguém vai falar, só está cumprindo a sua função. Então qual a solução? A solução é muito simples, basta seguir princípios libertários. De preferência o princípio da não agressão é ilegítimo agredir o um não agressor. Aí você vai dizer, por que, que eu devo seguir esse princípio? Porque você é uma pessoa racional, inteligente e você... Se você quer ter respeitado o seu direito de propriedade, né, a sua vida e liberdade, então basta você seguir esse princípio para ser coerente e respeitar isso nos outros. Aí alguém diz, ah, mas os outros não necessariamente vão seguir o mesmo princípio. Sim, se eles te agredirem né, e você sendo uma pessoa pacífica, você pode se defender. É claro, o que eu estou dizendo é que você não vai iniciar agressão contra não agressor. Né? Você não vai apoiar Aquelas estruturas ou pessoas que agridem pessoas pacíficas. É isso que eu estou dizendo. Então, a partir do momento que você entende o princípio da não agressão, você nunca mais vai apoiar o Estado.